estão me ouvindo? Olá para todo mundo. E aí, como tá o domingo de vocês? Domingo à tarde, em casa, de quarentena, todo mundo aposta que tá fazendo alguma coisa, né? Se não, vendo aí Os milhares de lives que estão fazendo... É, live, até Juliana Paz eu vi fazendo live hoje <risos> me inspirei falando sobre maquiagem tranquilo isso aí, mandem bastante coraçãozinho aí pra as pessoas virem a live então eu marquei hoje pra fazer essa live com vocês aumentar o volume tá baixo aí meu volume? estão me ouvindo bem? Tá dando para ouvir? Faz joinha aí, olha se tá bom o som. Isso aí. Pessoal entrando. E eu marquei essa live justamente para conversar um pouquinho com vocês a respeito, isso aí, da aconselhamento profissional, é o tema da live, porque muitas pessoas me perguntam, Ana, acabei a pós-graduação, o que que eu faço, é... monto meu espaço, é, Trabalho em alguma clínica? O que, que você me orienta? Ou vem já com as, as é, propostas, né? Um dermato me chamou para ir é, montar uma clínica com ele ou tomar conta da parte estética junto com ele? Você acha que eu vou ou não vou? Então, mediante essas perguntas, eu resolvi marcar e todo dia nessa quarentena, a gente ia fazer uma live... É, não vai ser todas as semanas todas as lives desse tópico mas algumas deste tópico e outras trazendo informações, estudos e outras questões importantes é, e depois eu falo sobre os cursos sobre tudo que a gente tem para vocês, inclusive de outros países tá bom? que a gente tem cursos online sim e aí eu queria deixar aberto para você que tem dúvidas ou que queira fazer alguma pergunta em relação à sua vida profissional, ou se tem alguma dúvida em relação até mesmo procedimentos, vocês podem estar perguntando, chamar com a visualização e a gente vai fazer ao vivo. Então, eu vou selecionar aqui algumas pessoas. Então, vão postando aí suas dúvidas que eu vou, vou chamá-los daqui a pouquinho. Então, quem tem quem tem é, alguma pergunta relacionada a isto e quer aproveitar esse tempo é a hora então só vocês chamarem aí tinha até vou, vou ver se ela está online é, tem uma pessoa que ficou de me fez uma pergunta e falei vou te responder no online amanhã, vamos ver se ela está aí Deixa eu ver aqui no meu outro celular se ela compareceu. É que tenho tantas mensagens aqui, gente, que não dá. Não sei se eu vou lembrar da pessoa. Então, se você está aí, que eu marquei com você hoje às 16 horas, pede aí para visualização, essa, essa carinha aqui, olha, para participar da, da, da live. Está? É você, Juliana? Faz um joinha aí, que eu vou te chamar e você pode me convidar. Então vamos lá, vou convidá-la. Isto aí que eu vou te chamar. Isso veja, veja se está recebendo. E aí, tudo bom. E aí? Tudo bom doutora, boa tarde Boa tarde, Juliana, né? Isso, Juliana Você que me mandou a mensagem no inbox e... ontem Primeiro que prazer falar com você, que eu sou sua fã Obrigada Obrigada mesmo, e... que bom que a gente conseguiu se falar Que bom, estou tô, tô lisonjeada com essa oportunidade, maravilhosa Que bom mesmo você quer fazer a sua pergunta aqui para todo mundo Isso. saber? Eu falo de Palmeira dos Índios, é, Alagoas Eu sou da turma de Recife, da Rec9 Se tiver alguém vendo a gente aí, um beijo para todos Que são todos seus fãs E assim, doutora, eu queria saber a questão é, de proposta Tipo de uma parceria que eu fui convidada é, De uma clínica de estética aqui numa cidade do lado Próxima de Palmeira dos Índios Aí a questão é que eles querem, no caso, me pagar por procedimento Não seria é, valor fixo, seria por produção, entendeu? É, aí a porcentagem, eu não sei, em média, quanto é pago ao profissional, biomédico esteta Nesse caso, de fazer uma parceria com a clínica Você ficaria responsável pela sala? Isso. E você faria todos os procedimentos, inclusive os injetáveis? Todos os procedimentos. O dermato, ele faria, no caso, é, indicação na mesma clínica, ele trabalhando na mesma clínica e me a parte estética, eu que iria fazer. Tá. E aí tem duas questões. Primeiro, os produtos. Ele vai estar tá colocando os produtos ou você vai ter que colocar os produtos? Isso que eu ainda não acertei. É, esse é o ponto. Eu ainda não sentei com ele para ver essa questão. É, aí eu queria ver, se for ele que colocar os produtos, como seria a porcentagem? E se eu que tiver que repor tudo, qual é, seria a porcentagem? Porque no caso teria que ser maior, né? É, então a primeira coisa são os produtos. Outra coisa também Sim. é, você vai, não vai ser CLT. Pelo visto vai ser, muito sabe, uma empresa, isso vai prestar serviço dentro da empresa dele. Isso. Uma parceria, não, não teria vínculo é, empregatício, né? Ah, sem vínculo. Tem vínculo, isso. Você faz o teu horário, você faz a tua isso, agenda. Isso, a minha agenda. Mas o interessante é que quanto mais a clínica produzir, quanto mais procedimentos eu fizer, mais ganha a clínica e mais ganha a profissional, no caso eu, né? Isso. Bom, é, geralmente o que eu vejo em relação a percentual em parcerias desse tipo, principalmente não só em estética, mas até mesmo em salão e todo mundo que trabalha com profissional liberal e ou empresa nesses nessas outras empresas, dentro de outras empresas, geralmente é 70, 30, 60, 40. Dificilmente chega a ser 50, 50, eu vou falar por quê, como empresária também, que a gente tem que ver o outro lado. Tá? Isso, porque geralmente, tem que ver... é, geralmente quem está cedendo o local, né? Então, por exemplo, quem vai ceder o local é ele. Ele tem o espaço físico, ele que tem Isso. a clientela, e aí vai estar fazendo as indicações. Então, tem todo um custo fixo desse local. Ele deve ter a secretária, não sei qual que é o tamanho da clínica ou do consultório dele. Né? É, tem, se tem são, são vários médicos. É, são vários médicos, tem dermato, tem... É psiquiatra são várias especialidades e ele quer acrescentar a parte de, de estética é. então geralmente ele deve ter parcerias assim já com outros profissionais ali geralmente tem uma prática de mercado tá? é onde o profissional que está indo só prestar o serviço ele fica com 30% a 40% depende muito da relação e a clínica fica com 70, 60, como eu disse, depende muito do tamanho da clínica, do custo. E tem. aí tem que definir se vai ser em cima do, do, do valor final do produto, do valor que foi vendido lá o serviço, ou se vai ser é, do lucro daquele, produto, daquele serviço. Tá? Geralmente, fecha-se o, o valor do, do serviço. Toxina botulínica, 1.200 reais, por exemplo. Em cima dos 1.200 30% de quem está fazendo, 70% da clínica. E a clínica faz toda uma... A clínica faz todo... Ela que vai comprar toxina, ela que vai arcar com os prejuízos, caso tenha, entendeu? Entendi. Então, é, o profissional, ele ganharia livre. Agora, agora, tem que ver é, o quanto essa clínica fatura, os preços, o quanto ele tem de pacientes... É, você pode fazer a sua agenda também, você não ficar presa só na clínica De repente não tem muito movimento, você pode fazer dois dias a semana na clínica né? Em parceria com ele, E os outros dias hum. você faz, atende em um outro lugar ou, ou, monta o seu consultório ou não Você vai querer exclusividade ou não sua ali né? Isso, do porque da semana. se for exclusividade eu tenho que ter mais uma porcentagem Que eu vou ficar presa naquela clínica todos os dias Né? É. Aí você tem que estudar Ele te fez alguma proposta? Ele perguntou se eu aceitaria ou não Mas não falou em questão de porcentagem ainda A gente ficou uhum. de sentar e ver a questão de porcentagem Aí eu disse, a quem eu vou é, tirar essa dúvida? assim. Aí foi quando veio a ideia de eu te mandar o áudio né? Perguntando se, como é que funciona Quem já tem mais experiência, como é que funciona Se tem alguém assistindo que trabalha dessa forma Que possa é. esclarecer é, você sabe que você sendo você é biomédica, né? Isso, biomédica. E sendo biomédica, trabalhando nessa clínica, mesmo sendo uma clínica médica, você tem que registrar no conselho e você vai ter que ser RT dos seus próprios procedimentos. Do seu, do, você vai ser responsável pelo que você está fazendo. A gente, não, a gente não trabalha, por exemplo, eu só posso trabalhar como, como biomédica numa é, clínica se eu tiver um RT biomédico trabalhando ali, ele responde, ele está registrado no conselho, a clínica está registrada no conselho e o RT também. E aí eu posso ter eu, duas, três, quatro, cinco biomédicas sob responsabilidade daquele RT. Quando você é sozinha, mesmo em uma clínica médica, eu sempre recomendo, mesmo assim registre e faça com que a clínica tenha vínculo com o conselho. Porque se o conselho bate ali, evitando uma biomédica, mas não tem nenhum responsável técnico biomédico, como você está fazendo os procedimentos estéticos. Mesmo é, com o dermatologista. Eu recomendo que consulte o conselho aí da tua região. Aqui em São Paulo a gente está recomendando que sejam é, inscritas as clínicas todas. Que tenham um biomédicos trabalhando que sejam inscritas nos conselhos. Isso é muito bom. Até por questões... É, des... Até por essas questões de brigas da medicina contra a gente. É muito importante. O é quero ter um ter um senso, ter assim, exatamente quantas clínicas nós temos de biomedicina e estética e biomédicos trabalhando. Então, se as pessoas trabalharem é, irregular, acaba prejudicando até a nós Mas, voltando aí ao teu caso, eu tentaria primeiro ouvir a proposta dele, ver o que ele tem para te propor. Não vai com tudo isso, falando nada disso, porque às vezes ele tem uma proposta que é melhor. Escuta a proposta dele. Depois disso, você... Pensa né se para você vai ser vantagem ou não, porque você está iniciando agora, você já atende? Não, não atendo, estou esperando terminar a minha pós. A gente termina a REC nova em junho. Entendi. E aí depois você faz a tua contraproposta, -propo você achar que o que ele ofereceu bate com o que você espera, tá? É, para você estar ali com um atendimento exclusivo, você vai ter que ter a sua agenda, né? Lotada é Ou um tempo bom da tua agenda Para você poder se dedicar só ali E aí é vai... Fica limitada, exclusiva. né? Assim, no caso, vou ficar Exclusiva só da clínica, né? Isso é Mas agora você tem que ver Primeiro escuta a proposta dele Mas geralmente é, é de 70%, de 70 30 60 40 Dificilmente, eu vou te falar Como empresário mesmo, dificilmente é 50 50 Porque todos os encargos é, de toda a parte de é, notas toda a parte de taxas impostos toda essa parte fica para clínica você não vai você vai estar tá pagando bem menos do que ele entendeu você é, não caber. vou pagar também né o espaço nem é. a sala nada Se você for pôr na ponta do papel um aluguel uma secretária, custos fixos de telefone, de luz, de internet, de ar-condicionado que a gente usa pra caramba, energia. Então, é. a, os aparelhos, os produtos, você for por tudo isso no ponto do, na ponta do lápis, para quem tá começando agora, então, às vezes, a, a, o percentual que ele vai te passar, às vezes, ainda não é o que você deseja, mas você pode depois negociar. né? Isso. Se mostrando um bom trabalho, o pessoal gostando de você, e, e as coisas... Progredindo, você pode até depois é, Sentar e conversar E, dá, ah, e aumentar pra... a porcentagem, né? Com a o tempo, vai aumentando a porcentagem É, porque às vezes eu vejo Que tem pessoas que perdem Boas oportunidades Porque não tem paciência Às vezes a gente tem que dar um passo atrás Um passinho para trás Aceitar, às vezes, uma coisa que não é o que a gente quer ainda Isso. Mostrar trabalho Mostrar resultado E aí depois a gente conquista até mais E tem vai pessoas dar. que às vezes perdem Muita oportunidade porque não conseguem dar esse passinho Fala não, quero aquilo e pronto, só não vou então, E até vezes... quem vem tá entrando, né? Pode terminar, doutora Não, e às vezes se prejudica por pouca coisa, entendeu? Coisas de meses, você pode estar tá ganhando até muito mais do que você pensa agora, entendeu? É, e quem está entrando no mercado, querendo ou não, tem que ganhar um nome Tem que ganhar um reconhecimento E assim, a clínica já tem um reconhecimento Já é uma clínica de referência então assim para mim é mais fácil começar assim né do que começar para poder ganhar minha os meus pacientes sem ter um, um, uma indicação sem ter é muito mais complicado né para entrar no mercado do trabalho sim você vai adquirindo confiança no que você sim, faz é experiência é. vai amadurecendo as pessoas vão te conhecendo mais para frente né? Se você não conseguir ter a sua sala nessa clínica sozinha, livre, né? Assim, você pode depois abrir uma clínica para você, um espaço seu, ou de repente está dando tão certa parceria que melhora ganhos é. né? Não tem o que é mudar. Isso. Né? É isso, é, eu, minha intenção é essa. Depois eu é montar o meu espaço em outro local. Mas assim, para iniciar, eu achei uma boa oportunidade. Né? Muito achei boa ótimo sim de... Se é um porque... dermato já conhecido da cidade Além de Sim. todo o res, respeito E recomenda, recomendação, indicação Você não vai ter aquela, aquele problema Que a maioria tem Quando abre uma sala sozinha é de, Dos dermatos da cidade ir Contra o biomédico, farmacêutico Enfermeiro e começar a Tentar é, Achar sabotar, algum erro né? é, E sabotar ali o, o atendimento do, do biomédico, do farmacêutico Do enfermeiro, até mesmo do dentista então, você tendo um bom dermato, neste caso, que te convidou para ser parceiro, você já começa com uma boa indicação. E né? eu fiquei muito feliz, assim, por ele ser da área de dermato, porque, querendo ou não, tem uma rivalidade, né? A gente sabe que tem essa rivalidade. E eu até fiquei, assim, surpresa, porque ele... você vê que ele está mudando esse pensamento dos dermatos. Eles estão confiando já, assim, já confiam, mas ficam com o um pé atrás, né? Só que, assim, eu vi que ele está confiando, ele sentiu muita segurança... Em mim, quando eu fui conversar com ele Ele disse que tinha falado com outras biomédicas Mas ficou... É, não tenha dúvida que ia me convidar Porque gostou de, de, de conversar comigo e tudo Então eu fiquei muito grata por isso Porque eu tô vendo que já tá os, os profissionais se unindo, né? Não sim, estão sim. mais aquela rivalidade como tinha antigamente é, E essa rivalidade, Juliana, é de um grupo muito pequenininho Muito isso. específico que quer, é. que quer ser o, é, eles, eles são rivais Até deles mesmo Até certo. de outros médicos Eles conseguem ser rivais Então assim, não é, é Não é a classe toda, não são todos os demáticos Tem muito demático que não gosta De fazer procedimento estético, que não quer Mas porém precisa ter O procedimento estético em suas clínicas por conta dos pacientes. Se um paciente começa a frequentar uma outra clínica que tem, eles perdem pacientes. Então, o dermato que é esperto, que cuida mesmo, eu falo dermato raiz, que cuida mesmo de doença, mas não gosta de estética, tem muitos assim. Poderia abrir uma sala, convidar um biomédico, um farmacêutico, um enfermeiro para trabalhar junto e começar a mudar essa mentalidade, né? Trabalharmos todos em parceria, porque... Um vai agregar a, a profissão do outro, a atuação um do outro Um depende do outro, não adianta Todos têm que trabalhar unidos Porque um depende do outro Até onde a gente compete, depois disso é um dermato Até onde a gente não pode ir, tem que ser um dermato Então assim, Sim. tem área para todos, né? Não Tem, tem, tem espaço para todos, tem que todos. ter essa, essa consciência E que bom você ver Você já vai começar com o Fala com o Pé Direito é, se Deus quiser. O um profissional que já é conhecido na cidade, te convidou. Olha só, fez a avaliação com outras biomédicas, mas escolheu você. Olha que legal. Isso é muito legal. Bom, me, me ofereceu estágio, que eu estava muito difícil. Essa outra questão, doutora. Também as pessoas da minha turma, eu falo em nome deles. Está muito difícil conseguir. Não dá abraço aí para a REC9, né? É, estão, todos estão todos assistindo aí, é, que bom. Eles querem é, assim, conseguir estágio Só que está muito difícil, doutora Porque toda a clínica nas cidades Vê como é, o profissional que está entrando Como concorrente Então assim a, gente, a, a reclamação Que eu estou vendo muito assim É que não está conseguindo estágio Para é, a carga horária que precisa Para terminar o curso Aí vai é, ter que fazer é, procedimentos Com a família né Familiares, amigos É, que a gente ainda aceita né, que, né? Se fosse ver mas é que é. muitas clínicas realmente Elas têm receio de Muito. Colocar como Aí, Shirley da REC9 A Shirley, um beijo Shirley beijo, beijo, beijo, beijo, beijo pra vocês é, As pessoas têm medo Vou colocar é, estagiários na minha clínica Vai que o estagiário leva os meus clientes embora ou Vai Isso. que Isso. acontece alguma coisa Às vezes tem paciente que não gosta De estagiário Então são assim eu sei o que a gente oferece, então é bem difícil a gente conciliar paciente com estagiário e ter essa, esse desprendimento nosso, né, donos de clínicas, em relação ao estagiário de que ele pode, se assim, levar no um outro paciente. Mas, por via de regra, não é. Não, é um, não vão todos, não serão todos que irão e outra. A clínica ela tem que estar segura e saber que o paciente. Ele se fideliza à clínica, ao atendimento como um todo E não só a um profissional Oficiante. A é uma pessoa que está ali atendendo Porque se estiver assim, quer dizer que a clínica não tem outras coisas melhores para oferecer para o paciente Não é? é, é então exatamente. se ela está com medo, se o pessoal tem medo de que o estagiário vai levar, é, vai levar a cliente É porque essa pessoa não se garante com o que ela oferece ali na clínica dela, né? Então, talvez talvez nem é um bom lugar para se aprender. Melhor é ter isso. procurar um outro tipo de, sempre... de local. É, o local. Eu até achei que assim, ia ser mais fácil conseguir ir numa clínica de biomédica esteta ou de um farmacêutico esteta. Mas assim, até chegou um dermato que eu não esperava né, me convidar para fazer um estágio com ele. Então, assim, foi tudo muito gratificante para mim, porque eu não esperava né, esse convite, assim. E graças a Deus eu vou conseguir fazer o estágio, mas tem muitos amigos meio da pós que não conseguiu o estágio. Nem de uma Pessoa, nem Recife, eu não sei, as meninas de Recife, mas de uma Pessoa também eu pergunto, não conseguiram. É, o pessoal do interior de Pernambuco. então é, tem é. dificuldade na questão do estágio mesmo. É, tem... Quanto mais interior, pior é. Né? Pior, é? sabe? Nas capitais ainda são mais fáceis, tem as franquias, tem muita, e... muita, muito mais oportunidade. Quando é interior. Mas tenta ver, né? O pessoal que tá me assistindo da REC 9, principalmente, é, tenta ver se vocês conseguem fazer com fisioterapeuta, ou até mesmo é, dentro da clínica de estética, sendo esteticista apenas, sem os injetáveis para as pras horas, a gente já aceita, entendeu? Não tem problema algum. É. A questão é que, e aí para os injetáveis, a gente sempre fala, os cursos, os cursos livres, os cursos de extensão com prática, eles contam as horas dos injetáveis também, não tem problema algum. Não que sejam obrigados a fazer curso, nem, nem oferecemos, nem obrigamos nada, porque a gente acha que a pós já é o suficiente. E ela está muito mais prática agora. E a gente colocou um ambulatório, que é totalmente prático. Então, tudo isso dá para é. vocês mais experiência. Tem monitor também, também é para ser monitor, né? Isso, mais vivência, tem monitoria. É e quem não estiver conseguindo de forma alguma, tenta pelo menos fazer os não injetáveis em clínica de fisioterapia, em clínicas de esteticista mesmo, nos né, centros estéticos, e depois complementa com a monitoria ou até mesmo com um curso extra mais, é, mais prático, para poder cumprir as horas. Mas a gente sempre dá um jeito para poder facilitar para vocês. Aqui, é em é todos os lugares, a gente consegue é manter um não. estágio para vocês. Porque para eu dar estágio, eu preciso ter muitos pacientes. E é, colocar estagiário, são tem os pacientes ali naquela região. E para a gente fazer uma região é muito complicado. A gente entra, a gente vai crescendo. um ano após o outro. É, tem que ser com clínicas, é, no caso, parceria com clínicas particulares. Mas nem todas querem né, fazer parceria para colocar estagiário. Dar uma atenção, porque merece uma atenção. Aí é mais complicado, né? que é tão corrido o dia a dia da clínica. É, o problema é esse. Por isso que eu falo para os alunos e quem estiver aí assistindo que entrou agora, não se preocupe em pegar estágio ou buscar estágio no início. Tem que ser depois de, do, depois de injetáveis dois para frente. Eu sei que fica meio apertado, mas aí você já vai com mais, é, com mais conhecimento para a clínica e você oferece, às vezes, alguma coisa que ela não tem ali. Às vezes você vai com é, uma proposta melhor do que só aprender e realizar. Então, às vezes, vocês têm que ser criativos nesse sentido, porque se você vai muito no começo, está muito cru, realmente vai dar muito trabalho para quem é da clínica te ensinar. E, às vezes, não vai te ensinar conforme você está aprendendo na pós. E aí, vira aquela mistura. Lá no estágio, falou uma coisa que na pós falou outra, e aí fica sem saber. Então, eu sempre falo, falar, faz o primeiro, até o quinto, sétimo, oitavo módulo, depois vai é para o estágio, quando vocês estiverem mais no, no final da pós, porque daí vocês têm mais... Até para oferecer, perturbam menos no sentido de, ah, não sei, qual que é a diferença de uma celulite de grau 3, grau 2, grau 1. Quem tá começando não vai saber, vai levar um tempinho okay. para poder... É, tem que ter uma vivência. Essa, tem que ter uma vivência. Então espera um pouco, depois do sétimo, oitavo, nono módulo, aí sim começa a fazer os estágios. Porque daí você já vai com uma, uma outra mentalidade, uma outra experiência. E quem sabe... Você oferece uma proposta um pouco diferente para a pessoa inovar na clínica dela Quem não vai querer um estagiário desse? Eu tô, tô aceitando, hein, gente? Verdade, já <risos> tem uma vivência, né? Já vai ver se o profissional é dedicado à área ou não Então é. assim, a gente... O próximo módulo vai ser de injetáveis 2 Aí é após isso. esse módulo a gente já vai criar... É, abre ainda, aí abre ainda tá? mais o leque de vocês e vocês têm que ser o quê? Proativos. Quando vocês forem no estágio, tem que ser uma pessoa proativa. A gente não gosta de estagiário que fica lá encostado esperando. Não, tem que ter proatividade, tem que se interessar pelo local. Porque quem vai aprender é você. Quanto mais você se interessar, mais você vai aprender, entendeu? Eu nunca fui uma estagiária quieta, pelo contrário. Eu sempre me metia lá a fazer as coisas e, né, lógico, com conhecimento, né? Eu vou... E sempre me dei bem, então eu acho que tem que ter boa vontade. A gente, nós que somos é, contratantes e oferecemos estágio, a gente quer pessoas de boa vontade, que tenham mesmo... Verdade. que fazer rendimento para a clínica, né? Porque.. É. Não, não ninguém vai contratar estagiário, É assim, uma dor de cabeça, um gasto, uma, é. sabe? Aí o estagiário se fura, tem que, tem que oferecer primeiro socorros, aí dá acidente de trabalho, aí. Olha só, tem estagiário que não está preparado. Tem é torcedor que não está preparado. Mas assim, após eu... Todo mundo está amando, é maravilhoso. Uhum. Eu gasto quatro horas e meia de viagem para Recife todos os meses, mas assim, é muito satisfatório. É, Chegar lá, assim, eu... parece que o tempo passa tão rápido, que é maravilhoso. Uhum. As aulas estão muito... Eu falo em nome da turma. Que ah, o Nebulga está de parabéns Quem foram os seus bem. professores? Obrigada, obrigada é, Teve a Cristine, Cristine, Cristiane, Cristine Que é a, foi de eletroterapia A Clarice está aqui, está assistindo Isso. a gente Teve, a última foi a Michele também, muito maravilhosa Michele Todos os professores, se esqueci algum, mas todos foram muito bons Vinícius é. deu aula de injetáveis é, de farmaco foi todos professores muito bons a Duda dá maior atenção a gente que é a a Duda é um amor né não sei se informar a Duda é um amor né? se a a é um amor. Live, a mãe dona da turma esqueci Duda. de mandar pro meu secretário que ia estar na live acho que a Duda é maravilhosa então assim só é um paz. amor é um amor é a mãe de esse... todos né? é precisa ir o Recife esse corona tem que passar logo no dar no Recife a sua presença para pelo menos no encerramento da turma Olha, eu cancelei. Eu tinha várias viagens esse mês de março, abril e maio. É, tava, tava no calendário, já estava lotado e eu ia para o Nordeste. Salvador e Recife são é, destinos que eu irei. Assim que o corona passar, tá, gente? Que as coisas sentarem é. aí, né? Já sinta-se convidada, a turma REC9 vai amar a presença. Eu vou sim, vou sim. Aí, a Clarice está aí online. Clarice, É. É. A Duda não tá, não eu acho. É, Todo eu mundo acho elogiando é a Duda aí. Todo mundo elogiando a Duda. Mas que bom, que bom, né? Ela é, ela é muito esforçada, graças a Deus, né? Vocês têm uma graças secretária ótima lá. Isso faz muito. Isso é muito bom para as duas partes, para vocês e para mim, porque eu fico mais é. tranquila em relação ao Mas atendimento de vocês. Tem que ter lá. pessoas assim, né? De confiança e pessoas que trabalham por amor. Você vê que é. trabalha por amor. Então tem que ter, ela é maravilhosa eu Não tenho que reclamar de nada, assim Tá tudo Ai, bom. do jeito que eu imaginava Quando eu fiz a matrícula A expectativa que eu coloquei Tá tudo acontecendo do jeito que eu esperava tá? Parabéns, Lepuga Muito bom, muito bom Muito obrigada, Juliana, por colocar aqui expor o seu caso Pra todo mundo ver E desejo muita, muita sorte lá no seu. É, obrigada na sua nova profissão Logo, logo aí se formando em biomedicina e estética E que tenha oh, muitos Deus. pacientes lá com dermato E que, né? Faça só o pessoas melhor. preparadas, né? Porque na nossa sala, não sei só, A gente só recebe elogios da turma é, São pessoas muito esforçadas, assim Os professores que vão Nossa, essa turma é muito boa Então eu tenho certeza que vai sair todos preparados Para vida profissional, assim E seguir carreira uhum. mesmo Muito bom Dê o seu melhor, sempre Sempre, melhor E tudo dentro da segurança Tudo dentro do, da metodologia que a gente ensina Porque a gente ensina uma metodologia para vocês Não se darem mal para vocês se darem bem no, Na vida, ali na prática Na clínica mesmo, né? Porque uma coisa é com o professor junto Outra coisa é quando você tá lá sozinha Então Isso. siga sempre todas as orientações Tá com receio é Alguma coisa que você não aprendeu na pós Pode perguntar, porque... A gente ensina realmente os métodos, serve agora injetáveis 2, é toxina e preenchimento principalmente, uma metodologia super segura para que vocês não tenham complicações mesmo. Eu em 15 anos na estética, 10 anos fazendo injetáveis, nunca tive uma pitose, nunca tive uma complicação gravíssima de, de preenchedores, nunca mesmo, mas sempre seguindo tudo isso que vocês vão aprender no próximo módulo de vocês. Sempre com muita cautela. É o principal, né? Saber até onde pode ir para não ter intercorrência, porque é. tudo tem um risco, né? Porque mas fazendo com você... responsabilidade não tem risco Porque mesmo você estando ali com o dermato do teu lado, mas assim, quanto menos intercorrência você tiver Melhor para o seu nome, melhor para a sua profissão e até mesmo para as pessoas pegarem confiança em você Então é siga sempre ali, olha, a gente, a gente não ensina, por exemplo, pontos avançados, preenchimentos avançados Ainda, porque se você não tem a mão preparada, se você não está ainda sabendo fazer nenhum básico, como você vai fazer uma coisa avançada? Né? Então aí o tá. paciente às vezes chega e você, para não querer falar, não, faz uma coisa avançada da qual você ainda não está com habilidade, é aí que vai, aí que mora o perigo, aí que vai ter as intercorrências. Então tem que tomar muito cuidado, começa mesmo, eu falo que o básico é o fundamental, é a base da casa, começa ali, faz tudo. Muito, pratica bastante E depois vai evoluindo E a gente oferece essa evolução dentro da nossa metodologia Que continua sendo segura Então a gente tem toda, toda uma metodologia Mais para frente avançada De toxina e preenchedores Que mantém a segurança do que, De como você aprendeu desde o início Então nunca tivemos é. Alunos com nariz de paciente Necrosado, nunca tivemos Alunos com é, Olheiras, é bolsas E bolsas é, por, por conta de intercorrências Graças a Deus, a gente sempre tem assim Uma ou outra intercorrência mínima Como hematoma, equimose Essas coisas acontecem Mas intercorrência grave, graças a Deus a gente Porque é mais tem... interessante do que explicar o procedimento O professor tem que mostrar a responsabilidade Até onde o aluno pode ir, né? Então é isso que eu vejo a cautela que eles têm O cuidado com cada procedimento não adianta querer começar já a fazer o avançado, né? Tem que fazer passo a passo. Você, com o tempo vai ganhando experiência e vai dando mais um passinho. Não adianta querer começar já fazer o avançado que não dá certo. Não, não tem dá. Tem que ter uma casela, né? É, é um passo de cada vez. Você não saberia fazer, construir uma frase inteira se você não tivesse passado lá pelo ciclo básico, aprendido o A, o B, o C, Esse. o Z. Não é? Separadamente. Você tem que aprender lá o ciclo básico. Para poder te dar uma estrutura para você ir avançando. É assim na vida, tudo é assim. Nas primeiras aulas, até na mão dos, dos alunos, os professores pegam, se vê que tá nervoso, vai lá e ajuda. Então, assim, passa segurança, né? Chega a um ponto que ele, os professores pegam na mão, a gente é. fazendo, eles chegam lá, pegam na mão, ajudam. Então, assim, a gente vai ganhando confiança, né? Vai aprendendo como do zero mesmo. Eu sou muito feliz, assim, porque realmente eu tô com um corpo docente de professores, assim, muito, muito bom. Pessoal pessoal comprometido, responsável mesmo. E são todos os profissionais que atuam na área, que tem suas clínicas, que faz atendimento, que já tem anos atendendo. Então, assim, gente de experiência mesmo. Muitos foram meus alunos, acho que 98% do corpo docente foi aluno NEPUGA. Então, sabe que você está vivendo na, na, sua, na, na sua fase de, de aluna. Então, eles já vivenciaram isso. Então, eles sabem o que, qual é a sua dificuldade, qual é o seu medo. Então, eles conseguem ir suprindo isso durante as aulas. Que Verdade. bom. E aí, aqui é está de parabéns. Porque mesmo. tem muita instituição que não está preocupada, está ali, né? Não, já já fala com a turma como se fossem todos da área só que lá tem é. muitos que são enfermeiros são biomédicos são farmacêuticos mas não estão na área estão fazendo após para ter uma liberdade profissional para sair é. de onde estão trabalhando e ir para outra área então são pessoas que precisam de auxílio mesmo de para iniciar né então mas eles sabem lidar com todos de uma forma por igual é maravilhoso só tem só tem elogios Sou suspeita muito, a muito falar. Muito bom. muito bom, tô vendo, olha só. Quero depois ir aí. Quero ver bem, se bem. até... Bem. Vamos, vamos esperar, mas se até o último módulo de vocês já tudo organizado, a gente vai... Eu programo para estarei aí com vocês um dia, pelo menos. Conhecê-los pessoalmente, conhecê-la pessoalmente. Se Deus e obrigada tá nessa... por ter participado aqui da live obrigada, Muito bom Obrigada pelo convite, eu que tenho que agradecer Muito obrigada, foi um prazer Um beijo, mesmo, um beijo. E se cuida, né? Vamos ficar de... em casa essa semana Porque não tá brincadeira Não tá brincadeira é. aqui Tá todo mundo com medo, assustado Não é pra menos, né? Tem que ter o um cuidado Até essa questão não sei se vai ter, né? Aula presencial Não, acho que a gente vai esperar pelo menos Só depois do dia Primeiro, dois de abril, que a gente vai se pronunciar vai em relação definir, a isso, porque é... vai definir. O Recife tem casos, né? É. Aqui em Ribeirão Preto já tivemos cinco casos confirmados positivos, mas nenhuma morte até agora. E graças a Deus, né? Mas a gente tem uma grande responsabilidade social com os idosos, principalmente, né? Porque é a verdade. gente pode até não ter uma gravidade muito... É, uma, ter um, um grupo de risco A gente não faz parte do grupo de risco Não tem uma gravidade em relação à doença Mas a gente pode transmitir para os idosos ter ter. E você vê meu prédio aqui Onde eu moro, são dois casais mais novos Eu, meu marido e o outro casal O resto é tudo idoso Então imagina, a gente não pode nem brincar Meus pais é idosos bom. Então assim, a gente tem uma grande responsabilidade e né, não podemos é assim, deixar a Piteca cair. Passe, passe logo essa pandemia para a gente voltar à vida normal, né? Porque está todo mundo assustado, todo mundo com medo. Aproveitar esse tempo para estudar, né? Para pós. Isso. Um Eu vou aproveitar para estar que... aqui com vocês nas lives. Olha Isso. só que bom. Ótimo. A gente vamos já pegou no hábito, depois vamos ficar mal acostumados, mas tudo bem. Não, mas é ótimo É bom, né? Um e também, que a gente e também quero aproveitar Para falar para você e para falar para os colegas Que lá no portal Lá no Moodle, eu abri uma sala Quarentena com a doutora Ana tá? Ali eu vou estar postando é, algumas questões, vamos estar. Tem, tem chat, bate-papo também. Vou estar postando algumas lições, alguns casos clínicos. Enfim, vai ser bem interativo. Vou convidar alguns professores para participar também. Então, os professores que estão aí na live também, já fiquem atentos. Para a gente poder ter uma interação durante a semana com vocês. Enfim, para a gente poder ir fazendo, pensando em outra coisa e não pensar só em coronavírus, né? Verdade, eu vou aproveitar para ficar em casa e estudar. Estudar para ganhar conhecimento e desfocar um pouco do, do, do coronavírus Do né? Problema, que a né? Vamos mais pensar soluções É verdade, doutora Isso, então tá ótimo A Estela entrou, a Ellen também é professora a Estela, elas não dão aula em Recife Mas elas é. são ótimas professoras também É, não teve aula com elas não É, muito bom Mas aí, aí a gente E espalha vai... aí a questão da sala virtual para todo mundo Lá no Moodle ah, tá lá sim. na quarentena para vocês, Isso é... lá vai ser conteúdo exclusivo para vocês, alunos do Nipuga. Certo. Muitas novidades estou no... preparando para colocar lá. Que ótimo. Vamos aguardar. Vamos Então, tá bom, Jô. Um beijo. Doutora, obrigada. Um beijo. Fica com Deus. Um beijo. Ai, obrigada. Até... E até Recife um dia eu vou. Até Recife. Vamos esperar você aqui. Se Deus Vamos quiser. Assim. Né? Então, tá bom? Um abraço. Tchau. Um tchau, tchau, tchau. Até. Tchau, tchau, até. aí, acabei de conversar com a Juliana Vocês participaram, vocês viram E aí, o que você achou? Gostou? Dá um joinha aí, olha Muito simpática E realmente Essa Essa quarentena vai ser boa para isso, né? A gente vai ter aqui um contato João, Gabriela Gabriel, Moura é. Tassiane Patrícia Clarice Vamos dando um joinha aí. Bruna. Minha prima, Valéria, da Suécia, deu um joinha aí também. Fio, PDO, não sei quem é, mas joinha para você também. Lires. Ana Carol, professora. A Estela. A Vitória. A Vitória e o Theo. Ops. Ops, Theo. Ellen. Enfermeira Carol, que está sempre aí. Bela Moura. É, e tu, Carolina, enfermeira Carol de Novo, isso aí E mais alguém quer participar aqui? Deixa eu ver, tem mais 20 minutinhos Se alguém quiser uma visualização aqui, um bate-papo comigo Tirar alguma dúvida rapidinho, só chamar aí Que eu aceito A Ellen e a Maria Carolina estão aí presentes Washington, distribuidor de fios Da Med Trade Brasil e Euro, Europa Que legal, Washington Seja bem-vindo aqui na live Aqui no grupo do Nepuga E manda um inbox Depois a gente conversa Sempre é bom, né? Saber das novidades Cadastre no Conselho Sil. me perguntou Você é biomédica, Sil? Responde aí para mim Geralmente toda clínica que tem um biomédico atuando, ela tem que estar registrada como pessoa jurídica no conselho de biomedicina. A mesma coisa para farmácia, a mesma coisa para enfermagem, a mesma coisa para medicina. Tá? Então, se eu for colocar um médico para atender na minha clínica, a clínica ela tem que estar é, registrada no conselho. Tá? Aí vocês vão ter que consultar o conselho da região de vocês para pegar todas as informações certinhas. Mas eu acho, eu, eu acho não, eu tenho certeza, né, que, por exemplo, todas as minhas estão registradas no conselho E a gente tem que ter RT nas clínicas, obviamente Se está no conselho de medicina, o RT tem que ser biomédico Se está no conselho de farmácia, o RT tem que ser farmacêutico Se está no conselho de enfermagem, o RT tem que ser enfermeiro, ok? Deixa eu fazer, responder essa pergunta aqui ah, se eu acho interessante, vantagem investir em franquia Depende da franquia De verdade Depende da franquia Tem que ver o que essa franquia te oferece Qual é a taxa de retorno da franquia Qual, qual o royalties que você tem que pagar mensalmente Qual é a taxa de investimento para você entrar na franquia Sem pôr tudo isso no papel Eu fiz isso quando eu fui montar a corporal em Sertãozinho eu, queria, eu ia abrir uma franquia da Unobera. E aí pus tudo no papel né? Coloquei ponto a ponto, ponto a ponto, fui bem criteriosa. Nunca tinha tido um negócio na vida, né? Estava pegando 10 anos que eu trabalhei, peguei toda aquela grana para investir num negócio, eu tinha que ter certeza. E a, gente, e a gente nunca tem certeza, tá? Mas naquela que eu queria ter certeza de que eu tava fazendo um bom negócio. Então eu coloquei tudo no papel para saber e pesei. Né, os prós e os contras De eu entrar com uma franquia e De eu entrar sozinha no mercado E arrisquei né? Praticamente eu ia investir a mesma coisa Que eu investiria numa franquia Eu investiria entrando sozinha Aí eu resolvi entrar sozinha Não quis entrar como franquia Mas ainda o negócio de franquia ainda Não era nem tão bem esclarecido Como é hoje em dia Isso foi a 15 anos atrás, 16 anos atrás Hoje em dia tá bem mais evoluído Principalmente a questão de franquias E aí eu pesei entrei sozinha Olha, eu sofri os primeiros meses Sofri muito, muito mesmo Primeiros meses não, os primeiros anos Sofri muito Porque eu não tinha experiência nenhuma de negócio Então a franquia ela é boa quando ela tem uma um know de negócio para te passar E quando ela tem toda uma infraestrutura pronta para poder te auxiliar E aí você tem que ver Taxa de retorno, você tem que ver Em quanto tempo você vai retornar aquela grana que você investiu Tudo isso aí daria um bom papo Futuramente para gente Um bom papo mesmo ah, Então assim, depende Então se você quiser depois é, Me falar qual é a franquia Ou ter uma conversa um pouco mais particular quiser expor aqui Você chama manda lá no inbox que eu tento te orientar e se eu achar que alguma coisa Que dê pra gente falar por aqui, a gente Conversa por aqui para todo mundo ficar sabendo Tá bom? Deixa eu ver o que mais tem aqui de perguntas E se é após em Cuiabá Em maio Bom, talvez atrase um pouquinho, né? Espero que não Espero que em maio já esteja tudo melhor, né gente? Meu Deus Em breve nos veremos Ah, isso aqui é na Carol Amanhã a gente vai ter live de novo às 16 horas, Porque que amanhã a gente vai falar sobre coronavírus. Tá? Estou chamando aqui é, dois ou três professores que são também da área de virologia e vão vir falar um pouquinho sobre conhecimento e essa evolução toda. Então, a gente não vai ficar falando muito não, tá? É só um pouquinho mesmo, porque... Até para passar nossos conhecimentos, que a gente tem aí de informação para vocês, para ir atualizando. Mas vamos falar também de, de negócios, de empresas, de profissão, de tudo. É possível fazer procedimentos em clínicas? Gostaria de saber, João me perguntando, gostaria de saber se enquanto estou na pós, se é possível fazer procedimentos em clínicas. João. Qual é a tua afirmação? Biomédico, farmacêutico, enfermeiro? Primeiro. Segundo, é, essa clínica, ela já tem um responsável técnico, ela já faz procedimentos injetáveis ou não? Então, preciso dessas respostas para poder te responder, tá? Tem o CRBM, será outro... Tem o CRBM, será outro documento, outro, outra documentação no conselho? Sil, se, se você tem o CRBM... É, você vai ter que registrar a empresa no conselho Você paga a tua anuidade, pessoa física Aí você vai pagar a anuidade, pessoa jurídica Que é da empresa, tá? Aí você tem que ir lá cadast é, cadastro de pessoa jurídica Aí você vai cadastrar a empresa que você trabalha Certo? Entrei agora com essa pausa por causa do coronavírus Vai atrasar o certificado da pós? Acredito que não Assim, assinei muitos semana passada Muitos mesmo, muitos Que a gente pôde assinar Saiu do forno da gráfica, a gente assinou tudo Já tá tudo no correio, já, já foi liberado Agora, o pessoal tá trabalhando de casa Tudo home office Então, tudo que vocês tiverem que mandar de documentação Por e-mail por... Tudo isso eles vão receber E vão dar... continuar dando andamento Tinha que mandar com gráfica a gráfica acho que não vai parar, né? Porque trabalha não sei em quantos trabalham lá, mas né, podem entrar lá em turnos. Então, sinceramente, não faço ideia. Só se o Correio parar também, né, gente? Não sei, não posso responder por questões governamentais. Mas se atrasar não vai ser muita coisa, não. Vai estar dentro dos 180 dias, pode ter certeza. Que mais para abrir uma clínica? Gente, isso aqui é muito complexo, porque depende muito de cada região e de cada profissão. Então a gente vai marcar uma, uma live só de KINAI Posso até convidar um contador que Eu tenho confiança para poder falar com vocês Mas assim, KINAI é uma coisa complicada E eu sempre recomendo Primeiro procure o contador Depois você vai na vigilância Desculpa, primeiro vai na vigilância sanitária Da tua cidade Procure lá com eles Onde eles acham que você se enquadra Aí você leva o contador porque senão fica uma discussão e aí nunca acha qual é o teu enquadramento. E como não existe clínica biomédica, não existe KNAI para clínica biomédica, até tem para clínica, para enfermagem, tem, eh, se eu não me engano, para farmacêutico também tem alguma coisa, mas para biomédico não tem, então fica meio complicado. Mas a gente pode marcar uma live só para falar sobre QNAI. Tá, tá, Ferro me perguntou, né? É para iniciar skincare é, para as pacientes. Teria que ter após prescrição? Não. De jeito nenhum. Você é farmacêutica? Itilu Carolina, essa é farmacêutica? Vamos ver alguém pedir uma participação aqui. Tá acabando, hein, gente? Dez minutinhos. Não, não. É, não precisa ter a prescrição em, em estudante de biomedicina não você faz a pós em biomedicina estética aí você vai ter muita muita muita muita noção e muito muito conhecimento mesmo de prescrições e aí sim você pode usar isso depois como biomédica estética não tem necessidade de ter uma pós em prescrição tá depois você faz um curso de extensão, um curso mais específico para isso. A gente vai ter alguns cursos online a respeito de prescrições também. Fantástico que estamos preparando, então já é o suficiente. Tá? Depois, se você quiser fazer uma segunda pós, aí eu recomendo que faça pós em saúde integrativa. Que é interessante, que daí você vai aprender assim, muito, mas vai abrir a mente ainda mais. Só aí, estamos chegando ao final da nossa live Espero que vocês tenham gostado Boa noite, prima Aí na Suécia Se cuida, tá todo mundo de quarentena lá na Suécia também é... Vamos se preparando Vou para o Paraguai sim, se eu... Aliás, eu tenho um irmão que mora aí no Paraguai tá? E estamos já... Pensando em várias coisas aí para vocês no Paraguai. Deixa eu passar agora tudo isso. Vou, vou combinar com a e A gente vai sim. Um beijão para você. E um beijo para todos vocês. A Ellen falando no módulo de da pós, Damos tudo, todos os embasamentos para a prescrição. E muita prescrição pronta, né, Ellen? Muita coisa para vocês mesmo. E tá show a aula. Eu tava assistindo a aula online aqui. De prescrição, prescrição Que tem o módulo de vocês aqui da POSA Eu tava no portal hoje de manhã Acordei 10 para 7 da manhã, gente Não acredito 6h50 eu já tava acordada E eu tava aqui assistindo a aula De prescrição Tá muito show, muito boa essa aula Muito boa mesmo Então Que bom, Rafaela Tô ansiosa também Que vocês comecem logo para que tudo volte ao normal logo Ivi, graduada em estética e está terminando a biomedicina, terei que fazer pós em biomedicina estética. Olha só, Ivi, você tem dois caminhos. Você pode tentar fazer já, pegar habilitação direto da tua graduação, fazendo o quê? As 500 horas de estágio regulamentar pela faculdade e sair habilitada. Isso é uma coisa, você vai ser habilitada em biomedicina estética, senão vai ser especialista em biomedicina estética. O título de especialização somente... Após uma pós-graduação. Então, você vai poder trabalhar habilitada, mas você não tem o título de especialista. O que, que eu acho? Nosso paciente, ele valoriza demais os nossos títulos, muito mesmo. Então, você ter o título de especialista em Biomedicina Estética, ser pós-graduado em Biomedicina Estética, isso te dá um outro nível de, de colocação no mercado. Então, é nisso que vocês têm que pensar também. Tá? A habilitação, você consegue pela faculdade. Mas será que teu, você está passando valor para o seu paciente apenas sendo habilitada? Agora, se você tiver uma pós-graduação, uma pós-graduação é, de renome, porque os pacientes conhecem, eles perguntam, eles pesquisam. E que te dá uma, uma diferenciação, te torna um especialista da área. Então, você tem que pensar nisso. Você pode ter o caminho mais curto, tudo bem, se habilita, começa a trabalhar e vai pagando a pós e vai se especializando. Porque eu acho interessante E, gente, não adianta ser pós em harmonização orofacial pós... Não, tem que ser pós em biomedicina estética Mesmo que você tenha habilitação em biomedicina estética Tenha a tua pós em biomedicina estética Porque você vai ter o título de especialista em biomedicina estética tá? E depois a gente vai fazer uma live falando também Sobre a harmonização orofacial e harmonização facial Qual que é a diferença e por quê né? e Vou estar colocando meu ponto de vista de toda essa vivência que eu tenho, né? E desde quando eu criei a Biomedicina Estética e vi as outras áreas surgindo, vou mostrar pra vocês qual é o meu ponto de vista e por quê. Então é isso aí, gente. Chegando aqui no final da nossa live. Tô até triste, porque eu gosto de ficar aqui falando, né? Haja assunto. E... Espero vocês na próxima, amanhã, às quatro da tarde, ok? Quatro horas tá bom pra vocês, faz um joinha aí. Amanhã às quatro da tarde teremos então mais uma live. O assunto vai ser dois professores que vão falar sobre coronavírus aqui comigo, tá? rapidinho, nada muito cansativo para vocês não, mas alguns pontos que a gente achou assim super importante. Valéria, você vem, tá? Mesmo estando aí na Suécia, você compareça, por favor. E a gente vai ouvir mais uma pessoa aí com as suas, suas dúvidas profissional, mas que coloque a carinha aqui na, na tela comigo, tá? Que faça uma, uma, uma videoconferência aqui comigo e com todo mundo que vai estar nos assistindo. Então, avisem os colegas nos grupos de vocês, os conhecidos, a gente ter bastante gente aqui, né? Vamos nos unir aqui, fazer uma corrente do bem e um momento de muita positividade, muito conhecimento e eu podendo estar com vocês, porque geralmente eu estou correndo de um lado para o outro, trabalhando muito, eu não consigo ficar uma, uma horinha da minha tarde com vocês aqui numa live, né? E nem vocês estariam aqui me assistindo se não fosse um domingo. Se fosse domingo também não, porque estariam na aula. E se fosse de semana, muito menos, estaria todo mundo trabalhando. Aí à noite, família, tudo. Então vamos aproveitar, chama aí os colegas, tá bom? Espero você. Amanhã, às quatro da tarde Não se esqueça Então, um beijão Até amanhã, quatro horas Aqui Nesse mesmo canalzinho, ok? Tchau, tchau